Chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo e embora, está chegando. Esta igreja que aqui tanto é pisada É criticada, sofre tanta humilhação Pois brevemente ela vai ser arrebatada E vai embora com Jesus para a Por isso nós sofremos com prazer Sabemos que está chegando a hora De um para o outro poder assim dizer Prepara irmão Está chegando a hora que Está chegando a hora que Está chegando a hora que Está chegando, a hora que está chegando a hora que está Está chegando a hora Está chegando Esta igreja vai embora com Jesus Vai para o céu, para as gotas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem ver a luz E o infiel vai porque já não haverá mais vibramento, grandes senhores que aqui jamais se viram, porque já aconteceu arrebatamento e a igreja de Cristo já subiu. Está chegando a hora, está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora.